Vou além Em uma relação Só que não vai ser fácil Amar outro alguém E hoje Mesmo separado Sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e morro por tem semanas que às vezes sofre vias e caídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora minha mente apagaria agora mas toda vez que eu me lembro de nós dois meu coração sempre chora se eu pudesse te apagar da minha mente apagaria agora Que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história ah, ah, ah, ah. Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver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 Oh, mm -hmm.